Eu sou Pastor Arantes. E eu quero convidar você para meditar junto comigo na palavra de Deus. Porque nós estamos em um tempo, tempos difíceis. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é o único caminho, a verdade e a vida para que nós possamos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 meditar numa palavra. Que palavra é essa? Olha, a palavra é a seguinte, em Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 1 traz uma mensagem uma mensagem de fé e uma mensagem de esperança Provérbios capítulo 1 uma mensagem de fé e esperança e aqui em Provérbios capítulo 1 está dizendo o seguinte Provérbios de Salomão filho de Davi, rei de Israel para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento em retidão, justiça e equidade, para se dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça também o sábio, cresça em ciência e o entendido adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, a parábola do sábio e seus enigmas. Aí está. A palavra dos sábios e seus enigmas. A, a primeira palavra que, que nós estamos diante dela é um conselho de Deus. O conselho de Deus para todo aquele que deseja é, ser feliz na sua caminhada sobre esta terra. O conselho de Deus é este. É este é, não te deixes seduzir por pecadores. Presta atenção. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos despreza a sabedoria e a instrução. Preste atenção. Quando uma pessoa teme a Deus e teme ao Senhor, a partir do momento que ele teme a Deus, naquele momento ele começou a ter conhecimento, ele começou a ter visão, ele começou a ter revelação de Deus e dos seus mistérios. Mas os insensatos, aqueles que não têm temor de Deus, eles desprezam a sabedoria, desprezam o conhecimento, o que é pior, não aceitam instrução de ninguém. É o um orgulhoso, é aquele cara, aquela pessoa que não consegue ouvir ninguém. Só ele está certo, só ele tem razão. O conselho diz o Espírito Santo, em Provérbios capítulo 1, verso 8.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 E infelizmente, esta é uma grande verdade. Antes de sair, dê o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal Orando com o Pastor Arás.